Tintim por Tintim. Histórias contadas Tintim por Tintim. Esta semana estamos muito virados para os doces com a Cristina Castro. Olá Cristina, bom dia. Bom dia. E nós começámos a semana a falar dos árabes e da origem do maçapão. Hoje vamos falar dos romanos e das rabanadas. Sim. Que é assim uma coisa que associamos muito mais ao inverno, não é? Ao Natal? Mais ao Natal, mas curiosamente as rabanadas eram eu Fui comendo ao longo do verão, se calhar não tanto, mas é, é assim uma coisa mais para o frio, não? Uh, sim, eu acho que pede mais o frio. Sim, pede mais <risos> acho o frio. que sim. É, para mim, rabanadas é no Natal, porque foi sempre tradição na é, minha casa comer rabanadas no Natal. Mas, de facto, as rabanadas, se, se as pessoas prestarem um bocadinho de atenção, vão encontrar rabanadas pela Europa inteira. E, e para mim, a razão disso é porque, de facto... Uh, possivelmente quem, quem popularizou as rabanadas, que a gente hoje chama de rabanadas, não, não quer dizer, e nos outros países têm outros nomes, e não quer dizer pois que no é, passado é. tivesse esse nome, não é? Poderia possivelmente ter outro, mas de facto a primeira receita de, de rabanadas que, que eu encontrei foi no livro da Apício, que é um, é, é um livro de, da Roma Antiga, a é esse é supostamente, um, não se sabe não é muito bem <risos> se foi ele que escreveu todas as receitas ou se foram sendo escritas por várias pessoas, mas pronto, Mas é, é, é chamado do, do livro da Pício. De facto, tem lá uma receita, que não tem nome, é, um, é uma receita de um doce, um, em que fala em fatias de pão, em bebidas em leite passadas por ovo, fritas e cobertas de mel. Era um aproveitamento também do pão mais duro, provavelmente. Uh, pois, não sei, se, se já não sei dizer <risos> se seria ou não, mas que, mas que é uma receita com muita, muita tradição. Na Nós Europa, também chamamos é de muito Fazendo. fatias douradas, não é? Sim, fatias douradas, há quem chame fatias paridas. Curiosamente, no, no século XVIII, um lexólogo. Portu português, o Rafael Blutou, ele falava em rabanadas, dizia que rabanadas eram umas fatias de pão para festas, que eram comidas nas beiras na altura do intrudo, na altura do, do carnaval. Um, hoje também encontrei alguns doces, as rabanadas, nas, nas beiras, mas eu acho que neste momento eu acho que a tradição é mais forte, é mais forte no Natal. As mas transversal, então, é em norte de norte a sul. Sim, com nomes diferentes, é, mas... com mu receitas muito diferentes. Então, hoje em dia, já há pessoas. Que querem fazê-las mais mais saudáveis, já as metem no forno, já não as fritam, nem as cosem. Portanto, a minha mãe coza as rabanadas em calda de açúcar. Não, não as faz. E nunca comi fe... rabanadas fritas no Natal na minha casa. <risos> Lá está. É, é, eu acho que é daqueles doces, pela sua simplicidade, também permite que as pessoas é, inovem e criem e façam de outra forma e que experimentem outras formas. Alguns não permitem isso, não é? Quer dizer, Algum... os doces têm aquela coisa muito científica que é, as medidas são as medidas o peso é o peso e não... não Sim, há doces que é difícil. Que não permitem fugir muito, não é? Sim, há doces que, que às vezes se calhar tirar uma gema já, já faz a diferença mas, por exemplo, eu fui encontrando ao longo das minhas viagens e deste trabalho várias doceiras, isso é sobretudo muito difícil na doçaria conventual, e fui encontrando várias doceiras umas que não alteram absolutamente nada, mas outras que têm, têm vindo aos poucos Vão a explorando. tirar 50, 100 gramas de açúcar e Vendo até que ponto é que podem ir uh, sem perder a, a textura e o sabor do, do doce. Obrigado, Cristina. Ainda temos mais um bocadinho para falar amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Uh, Cristina Castro. Tintim -tim por tintim. -tim. Histórias contadas tintim por tintim.